Vai, pesado. tranquilo, tô de boa, Sou vindo aqui pra mais um vídeo, manos, e hoje estou aqui com duas pessoas, agora sim vai virar uma bagunça esse servidor. Na minha frente está com o Victor, nosso r E aqui na um está o Mateuzinho. Salve, é os É, o Mateuzinho já é de costume aqui todo mundo já conhece. Vamos quebra aí, vamos quebra aí, aí. Pra direita, direita, direita. E é isso, mano. Não vou ficar enrolando muito não. Vou desenchotou, delay. A única diferença, quer dizer, as duas diferenças é que hoje tá de dia. E tem... Ai, mais um carro! Ah, na real, pra fazer a, a tríplice diferença, meu câmbio quebrou. Quer dizer, meu câmbio não, meu suporte de câmbio quebrou. Por isso que eu tô de carro automático. Eu não consigo usar meu carro, ó. Sai na mão. Ai! E eu tô de carro, mãe. É, Matheus é dessa mano, vez... O a... Matheus dessa vez tá devagar também. Eu até, tentei, eu até tentei fazer um single turbo ali, mas... Foi banido. Deu banal Foi banido. Single turbo não, big turbo. Isso aqui já é single turbo, se não me engano tá começando a pegar meu linguagem, né, mano. Falando Calma as aí. coisas erradas parece meu... nem parece que é um. Eu... Eita, morreu. Eu... Meu amigo. Não vi que Calma aí. Nunca... É uma... Eu hein? O amigo ali ficou de lado. Foi de bem. <coughs> Não, tá de boa. A peça é resistente, pô. a peça é de trás do volante. Eu... É um Eita! Bagaceiro! Não sei se era pra ir pra cá. Não, é assim. Agora, Os dois aqui, lugares vêm pro mesmo lugar. É, é então tá de boa. Aqui é aquela reta? Não, né? Calma. Não. Ainda tem que andar um pouquinho. Um Qual que tá os três de carro preto? Meio mafioso. aqui. E três azul aqui, hein? Três azul? Três Audi aqui? é. Três é. Audi. É a dos Andes. Estão fazendo um vídeo de shoot também. Só que uh, andando devagar. Mateus do céu. Ah, deu. Deu? Minimamente, mas deu. Encostou? Deu uma raspadinha de leve. Um pouquinho Sa pra mim mesmo. Ah, que é, aí não vai, aí não vai. Ai, ai, ai, Me fechou, velho. Achei, achei que ela era menor do que parecia. É, eu acho que é porque teu carro é um pouquinho largo, mano. Só é, um pouquinho. Eu... É só um disquinho só. Vou dar passagem aqui. Foi isso mesmo. Talvez eu tenha me precipitado. E agora eu vou demorar um pouquinho pra chegar, vocês. sei Você vê, eu não tô enxergando nada por causa do sol. Eu também não. Tá todo amarelo. Ali. Ai! Sim. Nossa senhora! Como é que a gente tá subindo? Sobre... Como é que a gente tá vivo? Ai! Meu Deus! meu Ai! Eu é, agora morreu. Mano. Mano, eu bati de lado no caminhão. Você bota pé, Mano, olha pra pé, velho. Mano, ali atrás, não sei como é que a gente não morreu. Meu Deus do céu, o Gatway é Driver é você? Ah, pegou o caminhão, droga. Ai! Porra, Matheus, eu não tô enxergando nada. Também não. Eu... O Victor deu fogo em nós, tá vendo? Eu, mano. Tentando pegar a vaca aqui. Ó, o cara. Jogando a armadilha. Só que eu sou mais bravo. Ih, usou o acostamento. Eu... Que fala o cara da espetácia usando hack Ah, eu usei agora pouco também né? ah eu tô nem a merda mano Pô, essa fechada aí foi maldade, pô Acho que acho que tá com... Alguém tá com o farol desligado, porque eu não vi nada <risos> Ah não Ah não Mano, ele tava tá, até <risos> fotando no retrovisório aqui, hein Tu que tá com o farol apagado, doidão? É, eu... Ah, não, eu tô... Quando eu tava andando no celular, eu tava apagado. Fio, eu, eu tava passando do nada, o cara me deu uma rebatida, morreu. Uma rebatida, vida. Minha... Vocês é Seguiu reto, né? Vocês viraram em algum lugar? Eu tô seguindo é, seguiu é. reto. Aqui o homem, ó. Tá apagado, filho. Não tá, pô, tá cedo Poxa, pra mim tá apagado. Não, vai pra frente, vai pra frente. Poxa, tá aceso. Atrás tá apagado. Então, a lanterna na assim, mano. Tipo. Espera o Matheus aí, que senão ele vai ficar lá pra trás. Não. Check É andando colade Se alguém está dando merda, quem será que é né? Ah Vou botar de 4x4 quatro quatro ali ah! Isso Matheus, não, você surgiu. Oi, pô, fui pro meu lugar aqui, Vitor. Oi, o bagulho é manco, hein? E é Mentira, assim, tá gravado, assim tá, tá gravado. Ih! Ih mais não. um beijo música no Fantástico. Tu, tu falou tá gravado o botão, <risos> o botão que eu aperto aqui no tudo <risos> O volante o virou pra cima ver do ver carro ver. sozinho, né, velho? Matheus! Meu Deus! Meu Deus! pisa, rapaziada, pisa aí que eu tô chegando. Tá certo. Aqui, meu. Ah, é desse fraco em. Meu Deus, que time ruim se precisa aparecer E não é o Brian oh, fiz o 990 e não sou o Brian É pior né, você eu deu três É, Foi de proposta, né? foi mal Eu, eu, eu subjoguei eu... sua capacidade né? Tá maluco dele o cara com dois dias já meteu um mil ali, por de reto. Olha o de lado aí. Meu é. Iu. E entra na parede, 93 três quartos. Quase que levou ali de novo pelo NPC. Tava olhando pra você? Fica distraído pela minha beleza, pô. Meu, olha esse caminhão. Ah, Eu tô com sono, hein, velho. Meu Deus. Matheus, o que foi isso, Matheus? Matheus tá vivo, Matheus? Ah! ah! Meu Deus do céu, velho. Vocês estão surgindo na minha tela. Cadê o Matheus? Matheus dormiu. Então caiu do Discord. E aqui, vira direito ou esquerda? Direito. Fito surgiu do nada. Meu volante tirou na minha mão, quase machucou meu dedo aqui, velho. Eu tava muito despreparado. Ah, o Matheusão tá como? É que eu tava embaixo do caminhão, na hora que, eu, que ele freou eu tive que sair. Não, de boa. O Matheus tá dormindo aqui, velho. Tá batendo de um lado do outro da besta. É, o Matheus dormiu. F, Matheus. Vemos o Matheus no próximo vídeo. Essa é a Vitu Vitor, que o Matheus morreu ali. Uau! Oh. Que... Bem. Nem precisa falar, mano, já sabia o que aconteceu. Eu não tô acreditando mano Caralho, o maluco dormiu. Ele dormiu no volante, mesmo Fih, não sei se você viu na reta, que ele tava atrás de tu. Ele tava na reta, batendo na direita e na esquerda, na direita e na esquerda. Aí teve uma hora que ele foi pra direita, sim e era daquela saída tampada, tá ligado? Ele só ficou. Então, Piazada, um rolezinho hoje emocionante, eu diria. Perdemos um dos participantes. Então é isso, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Quem achou até aqui, muito obrigado. Deixa o like se inscreve no canal. E muito obrigado pela participação do Vitor aí, mano? Falou, valeu. E é isso, valeu, valeu.